Olá pessoal, tudo bom? Olá. Meu nome é Josué e eu vim aqui dar um depoimento sobre o, o método que eu utilizei eh, há algum tempo que me fez eh, eliminar totalmente a enxoculação precoce. Antes de mais nada eu quero ressaltar que eu estou utilizando essa máscara por devido que eu sou uma pessoa, um empresário muito conhecido aqui na cidade né, No ramo da construção civil E por esse motivo eu resolvi Estar tá gravando né, Para não me expor Porque é um assunto assim é Muito Vamos dizer assim Polêmico, entendeu? E eu queria O motivo dessa gravação Porque eu vi muitos Eu vejo muitas pessoas Reclamando sobre A ejaculação precoce e eu vim aqui dar o meu depoimento Sobre os benefícios que me trouxe é, Na minha vida, sabe? E eu, eu tenho 34 anos E eu estou casado há 12 anos Sou pai de duas filhas E, cara, há uns 4 anos Meu relacionamento veio de mal a pior Eu mal ficava em cima da minha esposa Já, já gozava E... Não durava nem seis minutos, sete minutos eu já estava gozando. E eu me senti muito revoltado a princípio. E comecei a buscar né, é, recursos para esse tipo de problema. E eu não achava solução. Até que, enfim, que eu descobri né, é, sob a indicação de um amigo meu o destruidor de ejaculação precoce. Que realmente mudou totalmente a minha vida Hoje, é, atualmente eu fico em torno de 40 minutos 43 minutos em cima da minha esposa E o detalhe é que esse método ele é tudo 100% natural Natural, natural, não tem nenhuma contraindicação e, e hoje eu me sinto um homem assim, completo né, graças a Deus, eliminei totalmente a ejaculação precoce e minha vida voltou a, ao normal. E eu estou muito feliz. E por conta disso, dessa grandiosa felicidade, eu resolvi então fazer esse vídeo, dar o meu depoimento e, e deixar claro que realmente funciona. E assim, só um detalhe que eu vou frisar aí para vocês, que é o seguinte que fiquem alerta, fique atento Porque é o seguinte é, Tem muitas pessoas Vendendo no OLX No mercado livre Então é, você não tem Não sabe a procedência Que foi utilizado esse método Entendeu E, e realmente eu, eu, assim, eu Indico Através do um site oficial Que vou deixar logo aqui embaixo foi realmente o que eu utilizei e mudou totalmente a minha vida, né? Com esse método do destruidor da de ejaculação precoce, e minha vida sexual voltou ao normal. O meu pau cresceu em torno de 5 centímetros a mais, certo? E ele, houve um, um aumento na, na grossura também, um aumento bem significativo e elevado. E o destruidor de ejaculação precoce mudou totalmente a minha vida. E se você tem a, a curiosidade de, de ver esse método, e eu vou deixar aqui o site oficial, né, uh, da empresa, do site oficial, para você estar tá dando uma olhada. E realmente, galera, funciona. E ele é, tem trazido assim, um resultado bem significativo na minha vida E eu só tenho a agradecer a pessoa que criou esse método Porque através desse método a minha vida veio ao normal E eu me sentia constrangido quando eu ficava só cinco minutos em cima da minha, minha esposa E eu gozava E cara, meu, meu espírito, a minha autoestima ia lá embaixo após que eu utilizei a fazer a aplicar esse método minha vida mudou totalmente graças a deus valeu galera